num apartamento bom, assim, num lugar legal. Eu consigo fotografar minha casa, fotografar meu dia a dia. Em crise, foto jornalista sempre trabalha muito. Fazer equipes estão mais reduzidos e aí o repórter cinematográfico e fotográfico tem papel cada vez mais importante. Eu nunca imaginei que eu recusaria alguns trabalhos pela segurança minha uhum. e da cliente. A fotografia sempre é uma relação de confiança. E a fotografia de família, de ensaios, ela é uma relação de confiança e proximidade muito grande. Eu gosto muito do carnaval e eu acho que as fotos do carnaval assim, são o último momento que eu mais me diverti, assim, fotografando. Eu saio para me divertir e para fotografar.